Com o tema Empreender é para Todos, a maior feira de empreendedorismo da América Latina foi inaugurada neste sábado, 5 de outubro, na capital paulista. A feira do empreendedor do Sebrae São Paulo 2019 foi aberta com a presença de autoridades que caminharam pelos corredores dos 45 mil metros quadrados do pavilhão de exposições do IMB. Estamos trazendo aqui para a nossa sociedade empreendedorismo, das condições de emprego e renda. E está aqui o vice-governador que está dando todo o apoio ao vetor junto com o João Dória, junto com o processo todo do Carlos Mellis, para que a gente possa realmente trazer e recuperar a esperança do povo brasileiro, empreendedorismo na veia. Uma palavra de cumprimentos ao Sebrae São Paulo, em meu nome, em nome do governador João Dória, pela Feira do Empreendedor. A gente percebe que o Sebrae se supera a cada ano, essa é a maior feira da série histórica né, e o governo de São Paulo tenho a alegria de ser parceiro do SEBRAE Nessa feira e em várias outras ações. Nós sabemos que o momento do Brasil pede o espírito empreendedor do brasileiro. Né? Nós vamos sair dessa crise econômica, desse PIB que continua ainda abaixo no Brasil, desde que a gente dê oportunidades a esses empreendedores brasileiros de desenvolver o seu negócio. E o Sebrae São Paulo, em parceria com o governo, tem dado essa oportunidade. Então a feira é um grande momento, né? Para aquele que quer empreender, que tem o sonho de ter o seu negócio próprio, possa vir para cá, ter conhecimento, ter a avaliação de risco ter crédito né, para transformar esse sonho em realidade. Então todos estão parabéns. As grandes empresas nacionais e internacionais presentes aqui vendo a pujança do empreendedorismo. E a micro e pequena empresa é a razão de todo mundo, não é só do Brasil, é de todo mundo. E no Brasil nós temos um espaço formidável para crescer. E essa é a nossa proposta, crescer através do empreendedorismo dar um salto de qualidade à vida do brasileiro pelo empreendedorismo. O evento vai de 5 a 8 de outubro, das 10 da manhã às 8 da noite. Nesses quatro dias são esperados mais de 150 mil visitantes. Uma oportunidade num momento especial do Brasil em que a gente tem uma certa dificuldade de arrumar emprego, a saída será empreender? Pode ser que sim. E aqui tem tudo para que a pessoa venha aprimorar o seu negócio, ou aquele que ainda não é empreendedor, conhecer do assunto para iniciar essa vida empreendedora. Transformar seu sonho num grande projeto. O Sebrae fica muito feliz das parcerias, dos bons patrocinadores, da quantidade de opções em exposição, é um grande evento. Convido a todos que participem da feira, se não presencial, de forma online, que também será uh, colocado todo o nosso conteúdo no nosso portal para que as pessoas possam assistir. Uma grande oportunidade de se atualizar, saber das novidades, se capacitar e nos visitar. Você que tem a oportunidade de visitar a Feira do Empreendedor, tenho certeza, você está ganhando muito conhecimento, você está ganhando muita informação para melhorar o seu negócio, que é isso que é importante. Que você esteja bem, que você esteja ganhando dinheiro. E o Sebrae está aqui fazendo a sua parte. Essa feira é muito importante para a gente. São Paulo é um estado que está completamente comprometido e seu estado referência e empreendedorismo para o Brasil e para o mundo. Os nossos micro e pequenos empreendedores geram mais da metade dos empregos do nosso Estado e do Brasil. Então a ideia dessa feira é muito importante para a gente nesse momento, para que a gente gere mais postos de trabalho através do emprego e do empreendedorismo. Em parceria com o SEBRAE, a gente tem aqui também todo um programa que é o Empreenda Rápido, que é o maior programa de empreendedorismo do Estado, em parceria com o SEBRAE. E a gente acompanha toda a jornada do empreendedor, com qualificação empreendedora, qualificação técnica, microcrédito, acesso a mercado, toda a parte de formalização, desburocratização e acesso à inovação.